Não, filma aqui, ó, filma aqui. E aí, pessoal, hoje é dia dos pais, vamos entregar um presente, uma caneca e uma tábua de carne pro, pro Juarez, as filhas dele lá, Aline e Isabelle, uma tá em São Paulo, a outra tá em Cascavel. E a gente vai fazer essa surpresinha pra ele aí. Né? E vamos acompanhar, los vamos, vamos ver por vídeo aqui a chamada entrega, tá bom? você já fez, hein? Oi! filha oi feliz Oi, obrigado Ai. obrigado beijo filho. beijo as beijo oh, filha então, pra você aqui, das duas das duas hum. Abra tem que ver tem que ver Tava, tava de carne pra mim? Ah, é eu, hein? Que filhas, hein? Ah, que filha manda tábua de carne? Mas é diferente essa tábua aí, olha. Que eu já conheci, <risos> já tinha visto. <risos> tá chorando por quê? Não, Não senti. chora. <risos> ó, ó. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, filha. Ó. Adorei, filha, adorei. Eu chorei de emoção, eu achei lindo! Seus entregadores Chora. estão aí chorando! Deus, Tem mais aqui ó! Uh, <risos> que... Segura a alarma. Não, Deixa eu te ajudar O que você falou? O que você falou? O que falou aí? Ah, é que É! é. Hoje é Dia dos Pais, mas eu estou cozinhando. Quer mais outro? Uma cervejinha sem álcool, pai. Uma cervejinha sem álcool, pai. Obrigado, obrigado. Uma cerveja sem álcool, pai. Obrigado, filhas. Tem certeza que é pra vocês. Ali, ó. Leia, ele nem tá lendo. Tá lendo, tá lendo. Eu amo vocês. Eu sei. Obrigado, obrigado Bravo! Obrigado filhas obrigado. Feliz dia dos pais Aos pais de coração As mães que são mães e que também são pais Aos pais drastos Que amam como um pai de verdade Aos recém pais Em seu primeiro encontro com seu filho Aos pais adotivos Por tanto amor e carinho E tantos outros Parabéns da The Art Personalizamos